é assim né, eles começaram uma guerra agora eles vão pagar por isso quem tiver com eles também paga é, morreram 33 jidaístas em ataques aéreos vamos aguardar se algum outro país que apoia os jidaístas vai, vai contra-atacar e aí, aí inicia uma guerra mundial é, vamos para que não aconteça isso, que sejam só esses mortos aí é que não tem como você negociar pacificamente com um pessoal tão autoritário aí, tão retrógrado nas suas regras, né é, o terrorismo é grave, se tornou quase um país agora então vamos esperar que não, não aconteça o apoio de países comunistas, porque no fundo tudo é uma guerra entre quem trabalha e quem não trabalha entendeu o comunismo ele é de quem trabalha todo mundo trabalha e ganha um pouco e no capitalismo muita gente trabalha para poucos ficarem sentados na internet dando suas opiniões <risos> é, é o sistema, é o jogo, é sorte, a vida é sorte né? é, o pessoal tem que ver se a China, a Coreia do Norte, não sabemos mais quem possui bombas nucleares como os países da antigo, antiga União Soviética, vão dar apoio para esses malucos aí, né? Que saem por aí matando a torta à direita, não dá certo. Vamos ver se ninguém vai apoiar ele, porque a luta final é entre o capitalismo e o comunismo o capitalismo defendido pela monarquia britânica e o comunismo defendido pelos trabalhadores no qual o Lula se dizia representante olha como ele é trabalhador né está bilionário que coisa incrível é um, casos do nosso mundo aqui da nossa época vamos esperar para não dar nada Terminação das mortes aí.